Oi, aqui é o Daniel nesse vídeo diário eu quero falar sobre a sensação de nostalgia. Eu estava conversando no grupo do WhatsApp com alguns amigos do Ensino Médio, nossa, já faz muito tempo, e o mais engraçado é que por mais que nós estejamos vários anos sem nos encontrarmos, nós estávamos lembrando de algumas histórias engraçadas da época da escola, da época que realmente a gente estudava no Ensino Médio, uhum. e que a gente de fato era feliz e não sabia. Né? É O mais engraçado é que quando a gente viveu aquelas histórias lá atrás, elas eram engraçadas até, inclusive, mas hoje em dia elas estão muito mais. Isso já passou, enfim, já passou mais de 10 anos, 12 anos. E eu me percebi tendo uma sensação nostálgica, lembrando de algo que foi muito bom para mim lá atrás. E todos eles rindo, todos eles é, comentando. E o mais engraçado é que essa nostalgia, ela conecta. Porque nós estamos muito tempo sem nos falarmos. É, provavelmente, se alguém perguntar alguma coisa, sobre minha vida no momento atual, a maior parte do grupo não iria saber. Mas, baseado naquele, naqueles episódios que aconteceram há 10 anos atrás, todos nós nos lembramos como se tivesse acontecido ontem. E todo mundo se sentiu bem com aquilo. Então, o ser humano ele gosta muito de nostalgia. Se você é, falar com seu pai, com seu avô, ele vai sempre contar uma história que no, na época dele era uma história muito boa. É, existem pessoas que gostam de ver filmes antigos, existem pessoas que gostam de ver seriados através de remake, né? pegar uma história antiga e relançar essa história. Inclusive, tem até um canal do YouTube muito famoso, o canal Nostalgia, onde são é, apresentadas análises e realmente comentários sobre histórias e filmes e desenhos que muitas pessoas curtiram. Então, eu quero te fazer um convite nesse vídeo é, para você não simplesmente mais pensar no seu passado como algo limitador, porque muitas pessoas às vezes ficam presas no passado pensando em coisas ruins, né? Às vezes pensando em dívidas, pensando em problemas que já passaram, pensando em dores e sofrendo com isso. Então, é, eu vou te convidar se você quiser, né, lógico, a pensar no seu passado, uh, o ideal é que você pense somente no seu futuro e no momento presente também. Mas se você quiser pensar no seu passado, você pensar utilizando momentos de nostalgia. Como foi bom estar com seus amigos no ensino médio, como foi bom, sei lá, ter feito uma viagem com uma pessoa especial, como foi bom ter ido a um grande show. Então momentos realmente que remetam a uma nostalgia muito grande e que você sinta esse prazer. Esse prazer que eu senti, esse prazer que a nostalgia proporciona. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Um dos meus sonhos é fazer com que o canal atinja um milhão de pessoas. Eu sei que é um sonho ousado, pelo número de inscritos que nós temos ainda. Mas se você apertar aqui em inscrever, eu tenho certeza que um dia esse sonho vai se tornar realidade. É, clica aqui em curtir também e comenta que a sua participação também é muito importante. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Falou do Dano. <risos>